Isso Caveira faz revelações perturbadoras sobre as igrejas pentecostais e suas manifestações. Um relato sinistro sobre paralisia do sono. Com desfecho impressionante. Demônio se manifesta pessoalmente para dois rapazes. Boneca possuída tenta contra a vida de um menino. Um homem com um passado comprometedor recebe o salário de seus pecados e muito mais. Mas antes, já vê deixando seu joinha para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito e curte assuntos deste gênero, inscreva-se neste momento e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Os irmãos haviam acabado de chegar em casa, montados em uma moto, e logo bateram de frente com um ser misterioso com uma capa branca andando pelo seu quintal. Assustados, tentaram fugir, mas a moto não quis andar. Parece que ela foi paralisada por alguma interferência deste ser que parece um demônio. Ao olhar nos olhos da criatura, o irmão mais velho caiu no espírito. Novamente ele caiu no chão, mas antes que sua alma fosse sugada ele foi erguido e ambos conseguiram escapar daquela entidade que logo fugiu para dentro do mato aonde habita. Minutos mais tarde, a dupla retornou com ajuda, mas a criatura horrenda causa tanto medo que fez com que todos fugissem desesperadamente. Boa tarde pessoal, bem vindos no vídeo a seguir temos o relato perturbador de uma youtuber famosa que teve uma terrível experiência com a paralisia do sono, mas com um desfecho surpreendente. E assim, eu quero falar um pouco sobre a questão espiritual, quero compartilhar com vocês a minha experiência. É, que foi uma noite que foi assim, um dia muito difícil, né De noite eu tive, assim, aquela paralisia do sono Nunca, nunca, nunca, nunca tive paralisia do sono E naquela noite eu tive E foi muito intenso, né e Tanto que no, na, no sonho que eu tava sonhando Ou o que for Eu lembro de enxergar o meu corpo Assim, eu tava né, em cima e eu olhava pra baixo e eu me enxergava E aí eu enxergava, tipo, duas ou três figuras malignas Me segurando, assim, como parecia demônios Aquelas coisas assustadoras, horrendas Horripilantes, assustadoras segurando o meu corpo E me impedindo de falar, de me mover e tudo E eu lembro que e eu não conseguia me soltar, não conseguia me soltar uma agonia muito grande Até o momento que eu consegui falar Jesus Cristo Eu clamei, eu chamei pelo nome de Jesus Cristo na hora que eu falei isso Aquelas criaturas malignas me soltaram E, nossa, pra mim foi algo assim surreal É como se, se do nada Nossa, foi, foi absurdo isso Elas me soltaram e eu consegui me mover E tudo voltou ao normal Quando eu falei Jesus Cristo Eu falei em vozado, eu consegui Porque eu tava paralisada Eu consegui falar o nome de Jesus Cristo e daí no dia seguinte eu peguei, porque eu já tava lendo conteúdo sobre batalha espiritual e tudo mais eu peguei uma cruz e na minha casa fiz uma oração rezei o Pai Nosso, rezei o creio e eu dei autoridade para Jesus Cristo a que é o nome em hebraico, dei autoridade para, é, em voz alta obviamente, para remover qualquer entidade maligna, negativa da minha casa e proteger a minha casa, então eu chamei pelo nome de Jesus, o nome e o sangue de Jesus tem muito poder tem um significado, porque que Jesus tem domínio sobre todos os demônios então Jesus Cristo tem domínio sobre todos os uma jovem que era adepta do islamismo, após essa experiência jogou tudo pro alto e passou a seguir a fé cristã da noite para o dia e mudou radicalmente seu modo de pensar e de eu viver. foi a minha experiência, depois disso eu nasci de novo. Eu comecei a olhar para o cristianismo, para a bíblia, para Jesus de uma maneira totalmente diferente. No vídeo a seguir vemos o um momento em que o Exu capa preta diz que se transfigura em anjo de luz para se manifestar perante os evangélicos a fim de ajudá-los. Então o Exu vai se apresentar até às vezes como anjo. Para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Exu mas acredita no anjo. Porque muitas das vezes é assim. Aquele povo que grita aleluia. Não tem aquele povo que grita aleluia, que é o povo do, dos templos lá Aquele povo não acredita nisso Aquele povo acha que Exu é o demônio Você acha que Exu deixa de ajudar eles? Não, Exu continua ajudando Só que aí o Eixo não pode chegar lá se apresentando Falando que é, ai ah, eu sou o Exu capa preta, eu vim te ajudar E eles vão fazer o que? Sai demônio, sai capeta Vão começar a falar um tanto e acrescentou que o Espírito Santo que atua nas igrejas, na verdade, é ele. Como se as igrejas evangélicas fossem uma extensão do terreiro. Alívio! Está mais leve? Estás curada. Leva a sua vitória para a tua casa. É enquanto ela fala em línguas, o anjo do Senhor tá aqui do meu lado, falando assim, ó, plevaru, achou, predecala, o falar, Porque eu vejo um passaporte na minha mão, topo carimbado. Vou usar tuas mãos para curar uma mulher muito próspera, tá enferma e já gastou dinheiro com tudo que é tipo de medicina e não viu resultado. Então o que, que eu faço? Eu chego lá e falo que eu sou o Espírito Santo. Ah, mas seu capim, não é blasfêmia não. Blasfêmia do quê? Se eu estou auxiliando, se eu estou ajudando, então o Exu pode dar vários nomes, o Eixo pode se apresentar de várias formas, no intuito de auxiliar aqueles que precisam. E tu falaste gritando, gemendo, ai que eu não estou aguentando, porque disso tudo quanto mais eu busco, mas tem esse passaporte vermelho nas tuas mãos, Se uma folha rasgada, entendi Senhor, entendi ó oh Deus, Anjo, tu estás aqui. E Deus me amostrava uma folha rascada, mas o anjo colocava e abria de novo e o passaporte estava intacto. E na frente do passaporte estava o um nome escrito Kézia. Leva -se. Leva -se como um prefer. Agora, um feitiço que fizeram um nome. Por que Deus está me mostrando esse nome? Seu nome é qual? Kézia. Vai abrir a boca e vai dar glória a Deus? No vídeo a seguir vemos um momento em que uma dupla de amigos chegam à casa de um jovem que parece estar correndo o risco de perder a vida após ter sido trancado em seu quarto por algo que ele não conseguia ver. Por mensagem ele contou que estava amarrado, não enxergava nada, mas ouvia uma voz muito fina proferindo frases ameaçadoras. Assim que eles entraram no quarto, algo perturbador aconteceu. Oh my god. Bah, deu o dedo rika oh oh oh вот oh. вот oh, enggak oh. boleh kayaknya boleh kayaknya boleh kayaknya boleh ya boleh enggak ya ih boleh ih eh ih eh, eh. Oh, okay. eh pen eh, eh, wah <Webinars Isaiah> <cream> Vi uma boneca possuída com uma tesoura na mão pronta para cortar a garganta daquele menino. Foi por um triste que o pior não aconteceu. Oh, não. Horas mais tarde, a boneca foi amarrada e submetida a um processo de exorcismo. Após o ritual, eles abriram suas entranhas e de dentro dela removeram algo perturbador. Sim, cabelos humanos. Certamente alguém fez um feitiço antes de dar aquela boneca de presente para ele. Sempre esteja atento a cada item que você ganhe de presente. <tos> Um homem após ver o anúncio de um apartamento e manifestar interesse para alugá-lo em Nova York, recebeu o convite para visitar o recinto. Quando ele chegou lá, não havia ninguém. Enquanto o proprietário não chegava, ele começou a registrar algumas fotografias, Em uma gaveta, ele encontrou um jornal antigo que dizia que alguém faleceu naquela casa após um acidente na escada. Uma mulher misteriosa vestida de preto à espreita da casa. Após contemplá-la com seus próprios olhos de pé observando no primeiro andar por onde acabara de passar, seu corpo gelou como um corpo que acabara de sair da geladeira de um necrotério e logo correu para se esconder. sim, ele já partiu dessa para pior sem nem perceber. Como castigo, ele passou a viver o momento do acidente num ciclo sem fim em loop infinito dentro desta casa por toda a eternidade. Há relatos de que em vida ele era um estelionatário que vendia cursos sobre investimentos com falsas promessas de retorno rápido, dinheiro fácil sem precisar trabalhar. Dizia que seguindo suas dicas as pessoas poderiam multiplicar a renda em mil vezes da noite para o dia.